Olá, eu sou Sofia e isto é um pouco da minha prática de batalha. É um sítio muito diverso. Eu posso estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui e nunca estou só eu. O processo de trabalho envolve muita recolha de imagens, fotografias, papéis rasgados, às vezes na construção de objetos. E muita fita cola. <risos> Normalmente o meu lado performativo e mais de vídeos não acontece aqui, mas muitas das ideias partem de cá de dentro. O é que pode ser meio que um campo dentro da minha cabeça que eu tento explorar, então vou pondo coisas nas paredes, no chão. Em prateleiras, em cadernos, colo aqui, colo ali, tiro, amasso, deito para o lixo e depois.